Você já trabalhou com o elemento água? Você conhece realmente os significados de trabalhar com esse elemento, seus poderes e como ele influencia e flui na nossa vida mágica? Você tem certeza que você sabe mesmo como trabalhar com esse elemento? Bom, se você não sabe ou quer matar a sua curiosidade, vem comigo nesse vídeo que eu vou contar para você tudinho que você precisa saber sobre esse elemento, como trabalhar com ele e ainda vou ensinar correlações vindas direto do meu livro das sombras. Música E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Se você tá chegando agora, esse é o quarto vídeo da nossa série Os 5 Elementos. Antes desse, eu já falei sobre o elemento fogo, o elemento ar e o elemento terra. Então, terminando esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você poder ir lá assistir os vídeos anteriores e completar... É, completar não, porque ainda falta um vídeo, mas assistir os outros vídeos que já saíram para você entender também sobre os outros elementos e como trabalhar com eles. Beleza? É muito importante que a gente conheça os elementos e as suas correlações Afinal de contas, se você está praticando Wicca Ou praticando magia natural Conhecer como eles funcionam É muito, muito, muito necessário Porque eles vão acabar aparecendo em tudo E vocês vão entender mais pra frente Que existe também uma Uma correlação dos elementos com tudo na vida Onde qualquer coisa que você analise na vida Você vai encontrar esses elementos E é por isso que a gente tem que entender muito bem Como eles funcionam uh, Como eles se encaixam no nosso cotidiano quais são as suas relações, seus poderes, no que eles influenciam na nossa vida, certo? Então é muito importante que você conheça eles bonitinho. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre os elementos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like pra fortalecer ainda mais nossa energia. Uh, me segue no Instagram, @cedricnightingale Cedric Nightingale e deixa aqui embaixo nos comentários se você já trabalhou com alguma magia relacionada ao elemento água ou se você tem costume de trabalhar com esse elemento na sua vida. Eu vou te contar uma novidade, agora você pode ser membro do canal e receber benefícios exclusivos e imperdíveis. Como selo de verificação de membro, você pode participar do grupo secreto do canal, onde tem várias coisas relacionadas à magia e a gente conversa, você vai ter lives exclusivas e até mesmo consulta de tarô comigo de uma hora todo mês. É muito fácil se tornar membro do canal, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro que fica do lado do Inscrever-se e escolher qual das categorias que melhor se encaixa aí pra você. Então escuta o chamado de Soush nós e vem fazer parte da nossa Revolada os cinco elementos que a gente trabalha dentro do sistema wicano ou wicaniano, como você queira assim como também é um sistema utilizado em outras uh, formas de praticar magia, são terra fogo, água, ar e o espírito ou éter, tá? esses elementos eles controlam o círculo mágico controlam a criação e desenvolvimento da vida e da magia em torno de tudo que a gente está pensando em trazer, em desenvolver então eles são muito importantes por conta disso, então a gente tem que compreender e dominar essas forças para que a gente possa então dominar toda a magia que está por em volta de nós, uh, das coisas e nós mesmos também, no nosso corpo, a nossa mente, tudo tem os elementos. Então a gente precisa ter todas essas forças sobre controle e conhecê-las muito bem. Por isso que é necessário a gente desmembrar tudo isso e compreender como funciona cada um separadamente, como é a relação de cada um dos elementos, para que a gente possa também trabalhar ele separadamente, sentir a sua vibração... E na hora da gente efetivamente construir a nossa magia, o nosso corpo ritual, a gente conseguir ter domínio dessas forças. Hoje a gente vai falar sobre o elemento água e sobre como funciona a sua fluidez, a sua calmaria, a sua inconstância, até mesmo a sua destruição e rebeldia e como isso tem relação com o nosso corpo, nossa vida, nossa mente e nossos sentimentos, tá? O elemento água, ele tem relação direta com o que a gente sente, com as nossas afluências, né? com como os nossos sentimentos se comportam, porque a água fala exatamente disso, ela pode ser calmaria, ela também pode ser destruição. E os nossos sentimentos também são voláteis e eles têm essa, essa mutação, essa transformação, estão em inconstância ao longo da nossa vida. É, a água ela trabalha com os estados emocionais no todo, a água também é uma das visões do feminino dos fluxos e refluxos é, da feminilidade, do corpo feminino, ele representa o sangue da deusa e pela água nós também conseguimos entrar em contato com a ancestralidade todos os nossos, antes de nós é, tocaram beberam e estiveram em contato com a mesma água que nós estamos em contato hoje, hoje em dia muito mais escasso comparado ao passado mas é a mesma água que correu e corre e continua correndo então a água também é uma maneira de entrarmos em contato com a nossa ancestralidade a água que faz parte do nosso corpo também fez parte do corpo dos, dos que vieram antes de nós então a água, assim como os outros elementos, também pode estar em contato com a ancestralidade partindo deste ponto a água, assim como o ar é um dos princípios vitais o nosso corpo ele não consegue é, sobreviver sem a água da mesma forma que ele não vai conseguir desenvolver e sobreviver sem o ar então é uma das... Uh é um dos elementos mais necessários para o nosso corpo físico e extremamente, é extremamente importante. Justamente pelos nossos corpos precisarem é, de água, nossos corpos humanos precisarem de água para poder sobreviver, tá aí uma das chaves de ligação, um dos elos de ligação com os nossos antepassados e com todos aqueles que vieram antes de nós, não necessariamente é, sendo parentes consanguíneos, mas a mesma água que nós bebemos é a água que todos os outros bebem, então também estamos em contato uns com os outros, por conta desse elemento que corre é, no nosso corpo. Nós podemos ver a água em diversos mitos de criação como o início de tudo. Então, as coisas elas acabam surgindo de um oceano primordial, o mundo, as pessoas, os animais, etc. Então, a água, ela, ela representa, ela é o símbolo de transição entre a vida e a morte, entre o que foi criado e o que não foi criado. Ela é a passagem e o elo de ligação. E é por isso que a gente uh, tem a água como um instrumento de purificação muito poderoso e também, uh, em muitos lugares, e culturas, a gente vai ter o oeste como a direção da morte a direção do, do, do pós-vida, né? a passagem entre a vida para a morte justamente pelo fato é, dessa transição de passagens né? entre um estado para outro a água também tem isso, né? líquido gasoso, então ela traz essa conotação de passagem a gente pode ver nas mulheres grávidas, né? a criança está envolta de, de água e existem partos onde é feito em piscina porque a criança ela sai nadando. Então, a água ela tem essa conotação de passagem, do, do momento de transição. A gente pode ver também, até em mitos gregos, né, que a água ela é a afluência da passagem. Então, a gente vai ter Carontes, que é o barqueiro da morte, e ele está passando pelo rio das almas. né? Então, tem, tem um, um, um rio só para isso, dentro dos mitos gregos, com relação à morte. Então, a água ela é o elo de ligação, a passagem, o caminho, a transição. E justamente pelo fato... Da, da água trabalhar com essa afluência transicional de sensações ela também é utilizada para a gente poder ampliar os nossos poderes e o contato psíquico a ideia é você trabalhar esse elemento para poder aflorar a sua intuição e aflorar o seu contato com o outro lado porque esse elemento a vibração energética desse elemento é, flui em nós dessa maneira proporcionando uma facilidade de contato com o outro lado a gente vai ver é, em algumas técnicas por exemplo divisor de visão, é, onde a gente pega uma bacia com água e a gente, através da bacia com água, torna aquilo um espelho de águas e então consegue prever ou visualizar coisas. Em diversos seriados e em diversos filmes que tem bruxas e feiticeiras que trabalham com visão, a gente vai acabar vendo essa coisa da bacia com água, né, o espelho de água ou o rio, ou enfim e, a, e conseguir fazer a vidência através dele, porque a, o espelho né, a ideia mágica de trabalhar com espelho, começou da ideia mágica de trabalhar com a água, porque ela é a influência entre os mundos, então ela é um grande portal. Agora a gente vai falar um pouquinho das correlações do elemento água, então a direção representada para o elemento água é oeste, tá? O horário desse elemento é o anoitecer. O anoitecer é transicional, né? Aquele momento em que começa a escurecer, então o sol, ele some, a noite começa a aparecer e a gente tem aquela mistura de cores, porque a gente tá falando exatamente dessa afluência, dessa conexão entre os mundos. Então, é, é, essa transição entre dia e noite representa também as forças do elemento água, né? Não é nem o sol e nem a luz, é entre os dois. A época do ano que representa o elemento água é o outono, porque é o momento das colheitas e também é o momento de transição da natureza, né? Não é nem frio e nem quente, as coisas elas começam a morrer e passar por um outro ciclo, mas não é o ciclo em si, é a passagem, é o meio termo. E aí, em alguns lugares do mundo acontece que neste período do outono, a chuva ela é mais constante. Então a água desce, limpa a terra, limpa as influências negativas, as, as impurezas, e tudo mais, então também é um momento onde a gente tem muito desse elemento no clima, né? Ele tá mais úmido, ele não tá tão árido, ele, ele é um momento meio gelado e tem muita chuva, muita água em algumas regiões. O sentido do nosso corpo, que é representado para esse elemento, é o paladar, porque é através do paladar que a gente consegue ter as sensações gustativas, né? Que são prazerosas ou não tão prazerosas, onde a gente consegue sentir diferentes sensações que nos levam a lembrar de como. Coisa, sentir coisas etc e é através da nossa boca que a gente também consegue uh, proporcionar uh, certos tipos de prazer e receber certos tipos de prazer também então o elemento água é representado aí justamente por essa transição de sensações gostos etc e por trazer pra gente os sentimentos né porque às vezes uma fruta um alguma coisa que a gente come remete a uma memória então isso aflora alguma coisa em nós um sentimento uma sensação as coisas que você pode utilizar para representar esse são todas aquelas cores que estão dentro do aspecto frio da tabela cromática, né? O azul, o verde, etc. E todas aquelas outras que, pra você, representem o oceano, que tragam a ideia e a intenção de água, chuva, oceano, certo? E caso você seja um amante da astrologia, os signos que têm relação com esse elemento são escorpião, câncer e peixes, que são signos que têm relação ou com a sexualidade, ou com a inconstância, é, e até mesmo com a profundeza ou profundidade com relação a sentimentos e emoções. As ferramentas que normalmente as bruxas utilizam para trabalhar com esse elemento são caldeirão, potes, cálices, coisas que são flexíveis e que trazem a sensação de, de frio e mobilidade. Você pode utilizar também perfumes, banho, e objetos que você possa colocar água como conchas, etc. Se você usar sua criatividade, na verdade, você consegue achar e desenvolver outros materiais para trabalhar com esse elemento que sejam seus, característicos e únicos dentro da sua prática e da sua vivência ritualística. Agora é aquele momento onde eu peço para você pegar o seu livro das sombras e anotar as correlações, tá? Eu vou pegar aqui a minha colinha certinho, eu vou falando para você e você vai anotando. Essas são correlações minhas que eu tirei direto do meu livro das sombras para vocês trabalharem. Correlações são correlações, gente. A gente vai ver em diversos lugares de maneiras diferentes porque elas têm relação com o aprendizado daquele bruxo ou com a tradição ou com o grupo que ele segue. E correlação também é muito único, então tem coisas que eu posso passar aqui para vocês que para vocês não faz sentido nenhum, então é importante que vocês também encontrem as correlações é, dos elementos e das coisas é, quando você vai trabalhar na sua magia, né? Tudo que a gente passa, tudo que, a gente, tudo que eu levo para vocês, né? Todas as informações que eu trago para vocês, elas não são verdades absolutas, né? Elas vêm da vertente de trabalho que eu costumo é, utilizar e elas podem fazer sentido para você ou não, isso é muito interessante, é até legal você colocar aqui embaixo nos comentários se você tem alguma outra correlação além da que eu passei aqui para vocês. Vamos lá. A direção é o oeste. A energia, ela é feminina, fria, úmida, receptiva e profunda. O horário é o anoitecer. A estação do ano é o outono. As cores são as cores frias do espectro cromático e todas aquelas que lembram o oceano, azul, verde, água, etc. O sentido físico representante deste elemento é o paladar. Os signos zodiacais são câncer, escorpião e peixes. A natureza básica desse elemento é a purificação, a fluência, a cura, a suavização das coisas, o amor, é, a constância e a inconstância. Ok? São coisas que, que você pode trabalhar energeticamente. A fase da vida é a maturidade. É o nosso processo uh, de compreensão, envelhecimento né, da psique, onde a gente já está mais conformado com as coisas, onde a gente já conhece as sensações e a gente já consegue buscar no nosso passado, nas nossas vivências, uh, as mudanças que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Os lugares que você pode trabalhar magicamente com esse elemento são lagos, rios, fontes, poços, praias, banheiras, piscinas, chuveiros, é, geleiras, o oceano, e qualquer outra coisa que tenha contato direto com a fluidez da água, OK, lugares de poder para isso, para trabalhar com esse elemento. As formas ritualísticas, né, as maneiras que você pode trabalhar ritualisticamente com esse elemento, é diluindo coisas. Tem um feitiço bem legal que você escreve um medo, uma insatisfação num papel de arroz e coloca na água para ele diluir. Enqu enquanto ele dilui, ele vai embora. É bem bacana. Você pode colocar água em alguma coisa, você pode lavar coisas, você pode tomar banho com coisas, você pode beber um chá ou só uma água energizada, solarizada, lunarizada. Você pode criar perfumes, águas de cheiro para você se banhar e desenvolver em você uma energia específica é, perfumar ambientes lavar ambientes e coisas ok? então são maneiras de você trabalhar com esse elemento. E as ferramentas que eu falei pra vocês, né? São o caldeirão o espelho, alguns tipos de lâmina os uh, objetos flexíveis vasilhas, conchas e coisas que você possa colocar água, etc e se você, uh, dependendo da sua ritualística ou do que você for trabalhar, você consegue desenvolver instrumentos seus Diferentes do que a gente está vendo aqui Ou do que a gente viu na, dentro da sua vivência Dentro da sua particularidade A magia com os elementos Ela não é só você tomar um banho E tá tudo bem não, a magia real com os elementos é quando a gente se conecta verdadeiramente com ele com o significado que ele traz e, e, e com as mudanças que nós queremos causar no nosso cotidiano em nós mesmos e para isso a gente precisa aprender a se conectar com esses elementos de maneira correta, de maneira efetiva e é por isso que sempre no final desses vídeos de elementos eu trago para vocês uma meditação ou um trabalho mágico é, para você se conectar com essas energias então se prepara que eu vou trazer um ritual bem legal e bem gostoso para você fazer. Então, agora é hora da gente se conectar com este elemento. Então, assim, eu decidi trazer para vocês uh, um exercício que não é só gostoso fisicamente de fazer, mas ele também traz uma energia relaxante demais depois, tá? A ideia é que você se conecte com esse elemento é, utilizando um escaldapé. Para você aí do outro lado que nunca fez um pés, esse é o momento, porque é uma técnica maravilhosa, é, faz parte de algumas medicinas chinesas, porque o nosso pé tem mais de 70 mil treinamentos, terminações nervosas que controlam praticamente o nosso corpo todo tem ligações com lugares muito importantes do nosso corpo físico tá então é, essa técnica geralmente consiste em uma bacia com água gelada ou quente essa bacia ela pode ter é, embaixo é, texturas para passar o pé e você pode colocar ervas e perfumes e coisas para estimular também energeticamente você para o que você tá precisando além de fazer essa conexão meditativa, tá? Então é bem legal e é o seguinte se você aí do outro lado não tiver uma bacia que tenha essas texturas, pode ser uma bacia normal que caiba os seus pés você vai preparar um chá um grande chazão com ervas que você goste, essências que você goste, um pouquinho de sal grosso e tal, e colocar ali pra você poder colocar seus pés, coloca os pés na bacia de escalda pés bota o fone de ouvido e segue a minha meditação guiada a partir daqui, tá bom? Fique numa posição confortável, sinta o seu corpo e concentre-se neste momento na água que está cobrindo os seus pés. Sinta a temperatura dela, sinta a sua pele, como ela reage ao calor, à umidade e se permita nesse momento ser abraçado pela imensidão desse elemento. Imagina a água quente cobrindo os teus pés e subindo, cobrindo todo o seu corpo, pouco a pouco. Como se você entrasse em uma grande bolha, um grande círculo de água morna e confortável. Perceba a calma e o relaxamento que essa água te traz. Sinta-se de volta ao grande útero da Deusa. Sinta o relaxamento e a calma invadir todo o seu corpo, sua mente, e seu espírito. Sinta a tranquilidade em volta de você, apagando todos os problemas e diminuindo todo o cansaço, todas as dores musculares e tudo que possa estar em desconformidade dentro do seu corpo. A água preenche você por completo, te acalma, te cura, te reinventa te dá forças para continuar seguindo os seus projetos, a sua vida, os seus sonhos. Permita-se pertencer às forças primordiais do elemento água novamente. E fique assim por um tempo. Fique assim dentro do útero da vida, sentindo a tranquilidade deste elemento, até que você perceba que é hora de voltar. Quando sentir que é hora, vá tomando consciência do seu corpo, de cada parte dele. Vá mexendo, pouco a pouco, os seus membros, pernas, braços. E vá voltando à bacia quente de água, onde seus pés estão fixos. Abra seus olhos, Contemple a paz, contemple a vida, contemple a cura, seque seus pés e volte, continue realizando seus projetos daqui em diante. É isso, meus amores. Esse foi o vídeo sobre o elemento água. Eu espero ter trazido informação para vocês e que aos pouquinhos as coisas vão se completando e a importância desses elementos vá também adentrando em você e criando significância. Eu espero que você faça o exercício do escaldapé, que você se conecte com esse elemento e perceba o quão gostoso é esse momento de retornar para as águas primordiais. Ok? Qualquer dúvida que vocês tenham aí do outro lado, deixa aqui embaixo, tá bom? Nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em responder. E é isso, muito obrigado por terem assistido o vídeo, muito obrigado por estarem comigo até aqui, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.